Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo você que nunca entrou em nenhum vídeo meu, se está caindo aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a comprar o um imóvel, a ser aprovado no financiamento. E já há muitos... Vídeos eu venho deixando um link chamado Guima Responde, fica embaixo de todos os meus vídeos Onde muitas pessoas me mandam as suas dúvidas, me mandam as suas é, dificuldades Guimarães, me ajuda, socorro E o vídeo de hoje eu quero responder aqui a sete pessoas É um vídeo diferente, ao invés de, na verdade, eu estar também trazendo conteúdo Na verdade o conteúdo vai ser... Justamente dúvida, as dúvidas dessas sete pessoas que me colocaram lá no formulário Na verdade, gente, o formulário tem mais de 100 dúvidas E eu venho respondendo aos e-mails, todo mundo lá Sempre que eu posso, porque é muitas coisas a fazer Eu tô aqui no meu, no meu setup, deixa eu mostrar aqui para você o meu setup Só para você entender um pouquinho e ver Olha aqui, ó É bem simples aqui o meu setup, fica aqui na verdade a minha tela onde eu trabalho, aqui por trás fica aqui as operações que eu faço via equi-option, é, né? E trade, eu já falei sobre alguns vídeos, e olha aqui, ó olha, olha o tanto, não sei se está dando para vocês verem, o tanto de perguntas e dúvidas, muitas perguntas e dúvidas aqui, na verdade, eu acabei selecionando sete, deixa eu voltar de novo aqui para minha... Opa, para minha, minha base, pra gente poder conversar. E eu vou responder aqui, deixa eu dizer aqui os nomes das pessoas. Eu vou responder o Jonas, a Luciene, o Kleber, a Nat, o Nathanael, a Stephanie a Kátia e a Dai. E depois eu vou mandar um e-mail lá para vocês avisando que as respostas de vocês vai estar aqui nesse vídeo. Então antes de eu começar a ler as dúvidas e responder, dá, já vai sentando o dedo no like aí para me ajudar a crescer aqui dentro da comunidade, aqui dentro do YouTube. E se você gostar desse formato de vídeo também, não esquece de me dar uma força. Clica aqui, pague aí esse vídeo, clicando em se inscrever no canal, clicando no sininho para que você possa receber as notificações. E também não esqueça de clicar lá no link e mandar a sua dúvida para que eu possa também responder aqui para você. Vamos lá pessoal, então deixa eu já começar a responder aqui a primeira dúvida que o Jonas me mandou. Jonas, a sua dúvida na verdade ela é uma dúvida de centenas e milhares de pessoas no Brasil inteiro. E que dica eu posso dar para você encontrar um bom corretor hoje? Na verdade o que é um bom corretor de imóvel para você é como justamente... É o seu perfil. Você gosta de que tipo de corretor de imóvel? Aquele corretor de imóvel que te apresenta tudo, todas as coisas, independente do que você pediu? Aquele corretor de imóvel que enche teu WhatsApp de mensagem, querendo saber se você realmente vai fazer proposta? Ou você, na verdade, procura aquele corretor de imóvel que te dê algumas oportunidades pelo que você realmente apresentou para ele? Porque eu vou te falar, hein? Existem muitas dificuldades das pessoas... Em nos passar informação do que realmente ela quer, metragem, é, bairros e valores, porque na verdade muitos clientes acham que nós vamos fazer o preço da venda conforme o preço que você está colocando e não passa informação e fica muito difícil o trabalho. Mas busque um corretor de imóveis através da internet, através da internet que eu falo, Instagram. Tem muitos bons corretores apresentando muitas oportunidades. Você consegue filtrar muitas coisas ali sem mesmo ter o contato com o corretor. E quando você encontrar algumas boas oportunidades, você já sabe o perfil daquele corretor. Se torna muito mais fácil. Vá até um plantão de vendas, converse com algumas pessoas, veja se realmente a pessoa te escuta, te apresenta algumas coisas. É A única maneira que você tem é conhecendo um corretor. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando sobre isso, eu vou deixar esse vídeo passando aqui em cima que eu acho muito interessante você especialmente quem tem essa dúvida entra lá para ver. Mas a dica principal é aí, tenta ter uma indicação de alguém, procure saber mais informações daquele corretor, busque ele nas redes sociais, veja realmente o trabalho que ele tem feito, se tem depoimentos de clientes e aí com certeza você vai encontrar um bom corretor de imóveis. Espero ter respondido, Jonas, a sua dúvida e nós vamos passar aqui agora para Luciene, a dúvida da Luciene. Luciene, ele tá, na verdade, está com dúvida a respeito do índice nacional do custo de construção, que é o INCC, e ela tá perguntando aqui se a imobiliária pode, na verdade, ela até colocou aqui, se a imobiliária pode estipular o INCC. Não, a imobiliária não pode, Luciene, estipular o INCC. Quem estipula o INCC é a Fundação Getúlio Vargas, tá? que está no acumulado de 2020, ela ficou, se eu não me engano, em 8,8%. Então, não é a imobiliária que estipula este, este índice para corrigir a, o seu contrato. Na verdade, você só é corrigido pelo INCC se você está fazendo uma compra de um imóvel é, que esteja na planta, tá? Se você ainda está na fase de obra, ali na planta, tal, toda a correção ela vai ser feita pelo INCC. Não é pela imobiliária, e sim pela Fundação Getúlio Vargas, eles buscam esse índice e repassa para você através do contrato. Quando o seu imóvel estiver pronto e você ainda tiver essa dívida lá, a correção passa a ser outra. Algumas incorporadoras já estão utilizando o IPCA, outras continuam utilizando o IGPM, que também está alto, tá bom? E vamos aqui para a terceira dúvida aqui de hoje que é o Kleber. O Kleber está perguntando, na verdade, que se ele pode comprar uma casa usada sem documentação e se ele consegue financiar. Klebão, vamos lá. Eu já fiz também um vídeo aqui no canal falando sobre isso. É, não, não. Na verdade, eu não aconselho ninguém comprar um imóvel sem documentação, tá? Você, sem documentação, não existe um imóvel é, legalizado, você não consegue buscar as suas, os seus direitos, você não é dono, quem não registra não é dono, se não tem documentação, essa pessoa que está te vendendo também não é dona, ela só, na verdade, mora lá, mesmo sabendo que vai existir algumas polêmicas aqui, porque existem muitos imóveis em várias regiões que já é prática não ter esta documentação, é de posse, tal, alguns corretores já entraram em contato comigo falando, alguns advogados também já falaram comigo, por exemplo, Santa Catarina tem muito disso e eu não sei se no Norte e no Nordeste também tem, tá? Mas aí você pode ver que o bairro inteiro não tem documentação e aí depende também da tua, do teu olho clínico para saber se realmente é uma, é uma, é invasão, não é invasão, se é um bairro já planejado, mas não tem a documentação, o porquê que não tem a documentação, vale uma um análise criteriosa e aí vale aquela dúvida lá em Cima do Jonas de buscar um bom corretor de imóveis para que ele possa te auxiliar e te dar mais informação, tá? Sobre se é possível ou não financiar, praticamente já está respondido aqui: não é possível financiar um imóvel que não tenha documentação, o banco precisa ter a documentação, até porque o novo programa do governo, aí o Casa Verde e Amarela, ele está vindo para regularizar isso, tá? Muitos imóveis que não tem documentação para documentar, ou seja, isso aí é bom para todo mundo, tanto para a pessoa que tem o um imóvel, já vai ter uma valorização e para a pessoa que quer comprar o um imóvel. Então, respondido aí a dúvida do Kleber, vamos partir para a quarta dúvida de hoje aqui, para a gente correr com esse vídeo e não ficar muito grande, espero que você esteja gostando e se você estiver gostando, já vai deixando seu like aqui, já vai se inscrevendo no no canal acione o sininho e claro entra lá no link manda a sua dúvida também porque eu quero criar vídeos aqui falando especialmente para você sobre a sua dúvida para ajudar não só você mas outras pessoas que têm essas dúvidas também vamos então aqui para quarta dúvida de hoje a dúvida do, do Natanael aqui é que a namorada dele não tem quatro meses no mínimo de carteira assinada para fazer o financiamento e tem o corretor de imóveis já querendo mandar a documentação para providenciar tudo certinho é, para agilizar o processo. Bom, é, é é legal o corretor de imóveis estar tá providenciando isso, mas já vou dizer o seguinte: com menos de quatro meses, se a sua namorada tiver é, não tiver de carteira assinada, dificilmente, quase impossível, é impossível, já vou dizer, o banco aprovar um financiamento com a renda dela junto, tá? Vai ser somente a sua renda, ela vai ser desca é, é descartada nesse sentido se você precisa da renda da sua namorada, espere os quatro meses espere certinho então por isso que eu sempre falo em planejamento você se planejar, manter uma renda legal, uma saúde financeira ter os mínimos necessários ali para que você possa realmente conseguir uma aprovação de crédito, tá bom Natanel? Espero ter respondido, espero que você goste também, não deixa de clicar aqui em gostei se você gostar e vamos já direto aqui para a dúvida da Estefânia. A Estefânia está perguntando o seguinte, sobre o valor da entrada é, do, é, devido ao salário baixo, a entrada está muito alta. Bom, sobre a entrada de financiamento, outro vídeo que eu tenho vários vídeos aqui no canal, funciona assim, alguns bancos pedem alguns não são pouquíssimos tá se não me engano acho que o Itaú e a Caixa oferece para pessoas com uma renda muito alta e com renda boa e que seja funcionário público ela financia 90% do imóvel pedindo apenas 10% do imóvel outros bancos como acho que o Itaú também é 90% os outros bancos o mínimo o mínimo é 20% só que isso não é uma regra, isso é o máximo que o banco vai financiar, que é 80%, por isso você precisa ter 20%, tá? O que que acontece? Quando a sua renda ela é baixa, como você mesmo colocou, você, na verdade, tem um limite dentro da tua renda que você pode financiar, tá? Ou seja, um limite que você pode de 30% da tua renda. Se você tem uma renda, vamos lá, de mil reais, você só pode comprometer o teu financiamento imobiliário 300 reais de parcela. 300 reais de parcela vai te dar um valor que você consegue pegar emprestado. Só que lembrando, esse valor que você consegue pegar emprestado, ele tem que ser um valor que na verdade a primeira parcela se encaixe dentro dos teus 30%, entendeu? Tem vários vídeos aí no canal falando sobre isso, e eu espero, Stephanie, que realmente esteja respondido aqui a sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, escreve de novo para mim, entra lá no meu Instagram, eu sempre deixo meu Instagram aqui em cima passando para vocês, manda no direct, porque eu sempre tento responder da melhor forma possível. Vamos lá então para sexta dica, é a penúltima dica de hoje. Dica não, né gente? Resposta. Vamos para sexta é dúvida para que eu possa responder para vocês. As falhas acontecem também, tem que correr por causa do tempo do vídeo que está passando aqui em cima. E a pergunta aqui, a dúvida é da Kátia, ela mandou para mim. As restrições mais de 5 anos vão atrapalhar no financiamento? Muito provavelmente sim, vão atrapalhar no financiamento dependendo dessas restrições. Se for em bancárias, com certeza você vai ter problemas no financiamento vai vir depende também vamos supor, se você tiver lá um cartão de um cartão de crédito e você ficou devendo 10 reais 100 reais cara isso eles levam muito em consideração é para é para recusar mas eles levam em consideração com a documentação que você vai apresentar, tá bom? Vamos supor que você esteja ganhando lá 20 mil reais, você esteja comprando um imóvel de 500 mil, você está pagando 300 mil de entrada e só está financiando 200. Entende como depende muito da situação que você apresenta para o banco? Você diz para o banco que teu salário é de 20 mil e você só quer, é lá, um exemplo, 100 mil reais emprestado no valor do imóvel que custa 500, onde você está pagando 400 mil reais e você está dando de garantia para o banco para ele te emprestar 100 mil, porque é isso que está acontecendo, um imóvel de 500, ou seja, cinco vezes mais. Então você, muitas pessoas vão falar, ah, não, se tiver restrição de 10 reais, uma agulha no teu cartão de crédito você não consegue. Depende, o banco pode te emprestar sim, porque ele vai ver o teu histórico, que você cinco anos teve um problema e que hoje você está muito bem. Agora, também é o contrário. É realmente funciona. Se você teve muitos problemas lá atrás, eu não sei quais são os problemas, e nem precisamos saber. Você mesmo só, e quem estiver assistindo esse vídeo, estiver passando por esse problema, vai realmente saber. Eu deixei um contrato de 80 mil, de 50 mil, um cheque especial de 3 mil reais, de mil reais, fiz parcelamento, não paguei, refiz, não paguei, porque vocês tiveram problema, como eu também já tive problema, não tem, isso não é nenhum. É, não é nenhuma vergonha, mas agora querer que o banco empreste um dinheiro, um, vamos supor um imóvel de 100 mil e você só está dando, só pode dar 20 mil e o banco vai te emprestar 80 do imóvel que vale 100 mil, então o banco pode ficar com o pé atrás e não te emprestar, então respondendo a sua dúvida, pode sim realmente atrapalhar, dependendo de como foi a sua vida financeira passada antes desses cinco anos. E vamos aqui para a última dúvida. Antes da última dúvida, eu quero pedir e deixar aqui embaixo para vocês passando aqui o link que tem lá Guima Responde, que é um que é justamente onde nós temos mais contato, né? Porque eu sempre crio aqui conteúdo, falo, e muitas pessoas me pedem muitas coisas e eu não consigo às vezes responder. Mas você me mandando fica numa listagem. Então o link tá aqui embaixo desse vídeo. É bit.ly barra Guima Responde. É só você entrar lá. São cinco minutinhos. Eu preciso que você me se identifique e coloque ali algumas informações que eu peço. E no final você coloca a sua dúvida para eu também respondê-la para você ou aqui em vídeo ou através do meu canal lá no Instagram eu respondo nos Stories marco algumas pessoas deixo os vídeos lá naquele simbolozinho de resposta lá no meu Instagram se você tem Instagram não deixa não deixa de me seguir não entra lá corre e já assista lá as respostas anteriores então vamos para a dúvida da Dai a Dai tá me perguntando aqui o seguinte se com uma renda de R$ 1.953,00, é possível comprar um imóvel de R$ 90.000,00 financiado pela Caixa? Dai, a resposta é sim, tá? Você consegue através do programa do Governo chamado Casa Verde Amarela. Lá você vai apresentar a documentação, a sua renda, eles vão verificar a sua renda, vão verificar um subsídio para você, tá? Eles vão verificar o valor do imóvel certinho, quanto, às vezes você nem vai precisar da nada de entrada porque o próprio subsídio Co é, cobre, na verdade, esse imóvel. Mas o imóvel tem que ser novo, tá? Tem vídeo no canal falando sobre isso, não pode ser um imóvel usado, porque o imóvel usado não tem subsídio. Aí você sim consegue comprar o seu imóvel tão desejado. Não é só o conteúdo de como fazer de banco que importa. Para você comprar o seu imóvel, exige um planejamento, exige a ajuda de um especialista, bom um especialista que realmente vá te orientar e não apenas uma pessoa que vai te vender alguma coisa busque pessoas realmente eu sempre dou essa dica que vão acrescentar busque conhecimento para que vocês possam ter melhores situações financeiras melhor renda para que você possa realizar o seu sonho se você gostou do vídeo de hoje não esquece de me ajudar Clique aqui em gostei do vídeo, clique em se inscrever no canal, acione o sininho e aí preparado já para o próximo vídeo da semana que vem. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!